Vou chegar espancando, ainda eu faço a dancinha Sabe bem mano, que hoje pra você não tá Pode patruta que hoje eu vou te enterrar Porque eu sei que você vem com essa so parada perguntou um o próprio dealer. Demorou, mas você não mandou nada Cê sabe, você é freguês, Mas é o um Brasil, vem na improvisada. Você só rima inglês Você é um artista pop Tá ligado que eu tô na linha Mas no bonde é vou te dar rock Você me sente baladinha ah, Tá ligado, meu mano? Você rima mais, você foi o pior é é bonde da rock Cê é treina muito para o maior O Mike pode até falhar Cê sabe, meu mano, que eu tô na disputa O Mike até falha no meio da batalha Não falha minha rima nem minha conduta ah! Acabou de falhar de emprestei o microfone Pra você se esbananar de mim você não arruma nada Sabe que eu sou capaz Você fala do serial Mas meu verso é muito radical É, é radical Sim, é radical E suas rima da internet É do Discord, é radical Eu prendo faz assim Rima que é boa, você não ouviu Em questão de radical Acabei sua vida, tava por um fio Tá suave, sem maldade Você vai perder Porque você não é bom no instrumental Quer falar como se fosse o Radical E agora sua dupla falou que o Prado é o Major RD Olha o meu santo de Snipe, eu tô lá de Skype é TBT? Mano, não é TBT Cê tá ligado que eu mando bem Essa dupla aqui vai perder Porque sabe que no palco love não tem Cê sabe, mano, o Paulo já ganha Atropelo e eu nem tô de ford Já que eles falou Radical, o Eu ganho, não tem quem discorde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 Que ela já passou, mas vai ter esse ano, vai tirar ele em pó do JP Ai. <risos> que meu fogo é grande. Desculpa meu mano, quando eu tô rimando eu me torno fantástico, <risos> Ai, vou te deitar mano, vem bem dentro assim Você ah. não vai ganhar de mim, até porque mano esse daqui, tá mano ah.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 você e dos seus ataques epiléticos O oh, um ataque é um, fácil, um instrumental A sua rima é doce, mas o folk tá sem sal Aí você vai entender como é que pode Azimar com sal e faz com bolse pra rima em Detroit Você te pode, te dura, botia, tá no meio Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ do Franca te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio meu, meu, meu, meu, meu, meu. Você, Zinho, Zinho de Cheio, mas nessa foi cabaço. Tá de saco cheio, mas sozinha é de palhaço. Vai entender que a minha rima é rara. Já eu tô de saco vazio, bordando da sua cara. fabulosa Sem de mano pra mim, sua rima não é preciosa. Cê tá ligado, não tem segredo. Sou palhaço e me alimentando do seu medo. Cê é o hit, calma que você rouba, você é o palhaço e eu rimo e te ensina a fazer som. Calma, que eu vou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 Mano, é isso que eu tô no tiro, pois eu não desisto E eu tô ciente que é desse jeito, a vida é louca, os já carrega Vamos ver qual que é da pista, que é SP contra estudante Nesse encontro quem que leva? Não é SP contra estudantes, é SP, a estudantes domina na cena ah, Ou seu lugar também, porque pra nós não é problema Tem um caróis, lá tem um Dereck e vários menor Que nunca foi vitimista, se eu fosse falar de todos ia ficar uma hora na lista oh!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 você na venta, no debate Você passou na volta, aí você bate e volta Pra casa que você volta, porque é que te bate Vai ah, ter tá que entender Sem maldade, mano, tá no agito Sem inferior, não tá tendo tanto grito Já basta o meu do interior <risos>